Queridos, a paz do Senhor Jesus, esse é o seu ADEC TV e hoje você está no quadro Lições Bíblicas. Nós vamos estudar hoje a lição de número 2, que estudaremos no próximo domingo. E essa lição tem o tema, o avivamento no Antigo Testamento. O textual está no livro do Êxodo, capítulo 34, e o versículo 10, a parte A do versículo, que está escrito assim, Então disse, eis que eu faço um conserto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra nem entre a gente alguma. Verdade prática, a Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. A nossa leitura bíblica em classe está no segundo Livro das Crônicas, capítulo 34, versículos 29 a 33. Essa lição tem alguns objetivos. Primeiro, analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento. Segundo, Constatar a importância da confissão de pecados e do retorno à Bíblia. E terceiro, desenvolver o aspecto corretivo da Palavra de Deus e o perigo do formalismo. Professor Joás, comigo mais uma vez, nós estamos diante da primeira, eh, do primeiro trimestre de 2023. Estamos falando sobre avivamento, aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Estudamos a lição da semana passada avivamento espiritual, e agora estamos diante da lição de número 2, o avivamento no Antigo Testamento. Começamos por lá, que é a base, né, professor? É, muito bom. É, só no Antigo Testamento a gente tem muitos registros de, de avivamentos produzidos por Deus, né, é, e de reavivamentos também, é como o caso de, de Esdras, por exemplo, né, a gente vê pelo menos é, dois grandes avivamentos ali narrados no livro de Esdras. E tem pelo menos 12 né, desses narrados no Antigo Testamento. Né, os mais conhecidos aí esse de Josias, da, da leitura bíblica nossa, uhum. né, o, o de Davi, o de Moisés, o deserto, que vai começar a falar aí da, daqui a pouco, no próximo tópico, né, e avivamentos que marcaram assim, a história de Israel. Né, e assim é, Começar por aí né, nos dá uma boa ideia de como o avivamento é produzido, né, de onde ele vem, como que ele acontece, né? e a gente já falou disso na primeira lição, mas é, esses exemplos, né? olhando para o Antigo Testamento, esses exemplos de avivamentos produzidos por Deus, é, lá no começo da história da eleição do povo de Deus, né? É, mostra pra gente como é o trabalhar de Deus é, ao produzir esses avivamentos no meio do seu povo. Uhum. Então, professor, nós falamos aí dessa lição, da primeira lição, é, o avivamento espiritual, nós já falamos que todo avivamento é precedido pela palavra de Deus, pelo é. arrependimento, pela volta à palavra de Deus, pela confissão de pecados, e agora a gente vai tratar esse assunto de novo, só que no contexto do Antigo Testamento. Você já citou aí que pelo menos 12 avivamentos e reavivamentos no Antigo Testamento, e nós vamos trabalhar muito sobre esse tema aí durante esse trimestre. É isso. Vamos lá, introdução. Houve momentos em que o povo israelita deixou-se levar por práticas estranhas que provocaram a ira de Deus e a consequente punição da nação. Quando essa situação parecia não ter saída, um homem ou mulher de fé levantava-se de maneira, de maneira humilde e quebrantada, buscando a Deus e confessando os pecados do povo. Então, o Altíssimo ouvia as orações e enviava do céu um avivamento como chuva serode. Registros como esse, Antigo Testamento, fundamentam o ensino dessa lição. Bom, registro como esse aqui, nós estamos citando esse período aqui do rei Josias. Josias, ele, ele subiu ao trono muito novo, né professor? Mas Sim. ele tinha tutores ali ao lado que é, o incentivavam a buscar a lei, buscar a palavra de Deus. E por mais que ele ainda era um menino quando subiu ao trono, mas o coração dele estava bem, bem pautado pela palavra de Deus. Daí veio esse reavivamento da na nação esse texto aí de 2 Crônicas 34, 29 a 33 é um, um belo exemplo para a gente citar isso aí. Sim. É interessante que esse grande avivamento aí produzido por Josias, o, o, próprio, o próprio texto que trata disso, 2 né, Crônicas, é, capítulo 34 e 35, né, o, o texto que mostra esse avivamento aí, é, ele mostra a importância né, da palavra, né, de. de observar a lei do Senhor, observar os seus mandamentos e mostra a importância para que o avivamento venha de uma rendição, né, de uma de uma confissão de culpa, né, e de uma busca sincera de Deus para que o avivamento venha a partir de Deus mesmo. Então, Josias é um exemplo de como o avivamento acontece, né, um exemplo muito forte. É, por isso que está na nossa leitura bíblica e antes antes dele houve houveram outros avivamentos né é, além desse que nós vamos tratar de Moisés aí teve Davi Josias é, Ezequias Zorobabel né isso tudo antes antes é, desse avivamento aí de Josias então é, esse não é o primeiro né mas é um dos mais importantes aí é, e, e que ilustra melhor né de forma muito é, perfeita e bonita né como que o avivamento acontece né a, tem tudo que a gente falou naquela lição passada né na nossa primeira lição né, o que que é necessário acontecer para que o avivamento venha uhum. né é, e qual que é a fonte desse avivamento uhum. né e não é a fonte não é, é barulho movimento manipulação de massa, não é isso. Né? A fonte é o próprio Deus, é Ele que produz mediante é, arrependimento, confissão de pecado, oração, busca, súplica, né? e aí o avivamento vem. Professor, é interessante quando o comentarista trouxe, comentarista dessa lição nossa aqui, deste trimestre, é o pastor Elinaldo Renovato. É muito bom comentarista, um, um escritor muito bom. E eu gostei muito quando ele citou aqui esse livro de 2 Crônicas. Para quem não sabe, esse é mais um subsídio teológico também, mas o livro de 2 Crônicas é o último livro na Bíblia hebraica. Já falamos isso aqui algumas vezes, né? Uhum. Eu tenho falado muito isso porque, numa ordem cronológica, até mesmo para a gente entender a ordem dos fatos, nós estamos falando aqui dos últimos avivamentos ali na nação de Israel. Israel, antes de Jesus, né? antes do, do avivamento mesmo, do reavivamento mesmo, né? do evangelho. É porque na nossa Bíblia, na, na, na Septuaginta, por exemplo, na Bíblia que, a gente usamos, que nós usamos hoje, a Almeida, a Revista Fiel, a Corrigida e outras mais da língua portuguesa, Segundo Crônicas vem ali bem próximo de 1 e 2º Reis. Está é, bem antes de Salmos, bem antes de Jó, bem antes de Provérbios, antes dos é. profetas. E lembrando que os profetas estão todos ali inseridos em 1 e 2 Reis. É. É, então é bom a gente entender isso aí, Exatamente por uma ordem cronológica. Eu acho que é uma questão legal da gente trazer aqui. Sim, interessante. Vamos lá. Capítulo 1, panorama dos avivamentos no Antigo Testamento. Então nós vamos falar de três aqui, professor. Três tempos aqui. Primeiro, o avivamento no tempo de Moisés. Depois, no tempo de Samuel. E, por fim, aqui nesse primeiro capítulo, no tempo de Josias. Na época de Moisés, quando José, filho de Jacó, morreu, o povo israelita sofreu com a tirania de faraó, que não conhecia a história de benefícios que os judeus receberam da parte de Deus no governo de José. Nesse contexto, Moisés foi divinamente chamado no monte Horebe, viu uma sarça que queimava, mas não consumia. Ao se aproximar daquela imagem, Deus o chamou para libertar o seu povo do Egito dizendo, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés encobriu seu rosto porque temeu olhar para Deus. Diante dessa visão, o Senhor esclareceu que o enviaria ao Egito a fim de libertar o seu povo. Então foi por intermédio de Moisés, professor, que depois de 400 anos, né, 430 anos, Deus tirou o povo de Israel lá do Egito, com um braço forte, com um mão forte, e provocou um avivamento muito grande naquele povo. Um povo que estava enraizado na cultura egípcia, mas tinha os remanescentes, professor. É bom a gente lembrar Não. isso, né? A gente vê que antes do avivamento vem a crise, né? E uhum. é, o reconhecimento de, de pecados, né? a humilhação diante de Deus. É, e nesse caso aí, a crise durou bastante tempo, né? Uhum. É, durou séculos. Né? E, e assim, até que o povo é, se arrependesse, buscasse a Deus de, de fato, né? para uhum. que o avivamento viesse, foi um tempinho bom. Né? Uhum. E é interessante que. O, Nesse caso aí, a, a iniciativa partiu do próprio Deus, né, de levantar Moisés. Você vê é, Atos 7, 32 a 35, uhum. né, é, o evangelista Lucas ele relata isso aí é, na, na, na passagem do Atos 7, uma pregação né, é, do nosso primeiro mártir, né, uma pregação é, trazendo praticamente toda a história de Israel à tona né, e mostrando o agir de Deus durante toda a trajetória deles, ele fala de Moisés. né é, Eu sou Deus de teus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. E Moisés todo trêmulo não ousava olhar. E disse-lhe o Senhor, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Né? É, o avivamento veio porque a crise já estava tão intensa que o povo não, não, não, não se sustentava mais de pé. E o povo é, se humilhou diante de Deus e clamou, suplicou mesmo, é, com gemidos, né, pela pelo livramento de Deus. E, e é interessante os termos que Deus usa, né, o avivamento foi nesse nível, no caso de Moisés. Demorou muito para chegar, mas quando chegou, eu vou descer. Eu, eu mesmo desço aí para livrar vocês, né? então foi um, foi um negócio assim tremendo né? e é o tipo de avivamento que a gente espera hoje, né? o próprio Deus descer entre nós né? e se manifestar com a sua glória em nosso meio, né? é algo que a gente sonha para os nossos dias hoje, é... mas quantos de nós estão clamando, né? estão gemendo por isso, né? estão suplicando por isso? É... É uma pergunta que, que fica aí no ar, né? Pois é, professor. Esse é o grande ponto. Para todo avivamento, re, ge, é, realmente tem esse momento de crise, esse momento de dificuldade, tem o clamor do povo e tem a ação e intervenção de Deus. Todo avivamento que nós conhecemos na Bíblia foi isso. É, nos nossos tempos modernos também, a gente viu isso no avivamento no país de Gales, lá em 1894, 1904, né? É, entre esse período aí. Depois, em 1906, o avivamento da Rua Azusa, eh, em 1910, 1911, aqui no nosso Brasil, esse tempo glorioso do avivamento de muitas almas, mas houve a crise, houve o clamor do povo e houve a intervenção divina. E Deus usando um homem, uma mulher, um, alguém, em que ele confiou essa missão. No tempo de Moisés não foi diferente. Né? A crise estava instaurada, faraó massacrando, mas o povo clamou. Será que é isso que falta para nós hoje, o professor? exclamou. É a receita está aí, né? Nós já estamos falando da receita aí desde a primeira, da primeira lição desse trimestre. Pois é. Dá tá a dica aí, tá? Vamos lá. É, ponto 2 aí, o, o avivamento do tempo de Samuel. É, professor, só fechando aqui esse, cap... esse ponto 1 um aqui, Moisés foi um, um grande profeta, um ícone, vamos dizer assim, entre o povo de Israel, né? Isso aí não tem o que discutir. É, a Moisés, até hoje, né, é é uma referência máxima assim né, a, lei, a lei a lei de Deus é chamada de a lei de Moisés porque uhum. Deus entregou por meio de Moisés né, toda a instrução né, é, da escritura é, da tradição judaica hoje né, até hoje né, foi entregada por meio de Moisés né, uhum. por, ele foi o um instrumento de Deus para trazer a grande instrução de Deus uhum. para o povo né, a palavra é, e aí, é, o próprio Moisés, né, em Êxodo 19, ele diz, se diligentemente ouvirdes a minha voz, né a palavra de Deus falando com o povo de Israel, né e guardardes o meu conserto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Uhum. né é, Deus está dizendo, tudo é meu, né mas vocês né, se vocês povo de Israel né uhum. é, guardar as, mi as minhas instruções, né, guardar os meus mandamentos é, vocês vão não só vão ter vida com isso né, vão ter mais vida vão ser mais avivados como também vocês vão ser uma, uma de tudo que eu tenho vocês vão ser uma propriedade é, diferente peculiar uhum. né especial. De toda a minha propriedade, vocês vão ser uma propriedade especial. Né? É, promessa de Deus para o povo que guarda a sua palavra. Então, todo avivamento deve partir daí. Né? É uma, um retorno à palavra de Deus, né? um, um zelo pela, pela, pelas palavras que ele disse, né? e é, entender isso e colocar isso em prática na, na, na vida, é, vai produzir um avivamento certamente. Muito bom. E a gente não precisa esperar um momento bom para a busca desse avivamento. Então, vamos falar de um outro momento aqui que, que eu vou trazer muito... É, vou, vou tocar nessa tecla de novo. O avivamento no tempo de Samuel. Deus usou o profeta Samuel para denunciar a maldade do povo rebelde, a apostasia e o desprezo pelo sagrado no tempo do sacerdote Eli. Então uma guerra contra os filisteus se instaurou na região, na região de, de Efraim, Ebenésia, e os israelitas foram derrotados. Resultado, a arca foi tomada, os filhos de Eli, que eram sacerdotes, foram mortos, e ao saber da tragédia com seus filhos, bem como da tomada da arca pelos filisteus, o sacerdote, o sumo sacerdote Eli, também morreu. E ele caiu da cadeira, ele era muito gordo, né? Foi no contexto desses acontecimentos que Samuel exortou os israelitas ao arrependimento. Samuel 7, do 2 ao 6. Assim o povo se humilhou, buscou o Senhor, que lhe deu uma grande vitória. Um grande avivamento chegou em Israel. E Samuel julgou todo Israel, todos os dias da sua vida, que foram 40 anos. Professor, interessante. É, na época do profeta Samuel, foi outra época difícil para o povo de Israel, sendo julgado pelos filisteus. É, chegou uma época em Israel que não tinha um ferreiro para molar as espadas, para molar suas ferramentas de trabalho. Olha que tragédia. Mas foi nesse momento, nesse contexto conturbado, o sacerdote já não corrigiu seus filhos, os filhos totalmente perversos, malignos, filhos de Belial e nesse contexto Deus chama Samuel indo a criança é. e Deus fala com aquela criança e Deus desce de novo intervém na história é, Samuel depois ele acabou é, sendo juiz mesmo tempo que o próprio Eli né mas é, Eli já era quase centenário nessa altura aí uhum. é, já um dos grandes juízes de Israel né é, o povo vivia naquele ciclo né até então de, de de retorno à palavra, volta a Deus, né, e aí uma prosperidade grande, um avivamento grande, e depois se esquece de Deus quando a prosperidade vem, aí deixa Deus de lado, busca outros deuses, aí Deus vai, é, vira o seu rosto, né, deixa eles por sua conta, aí os nações vêm e tal. Era, era um ciclo, a gente vê isso em juízes. Né? É, o povo pecava constantemente dessa maneira, né, buscando a Deus... No momento de dificuldade, se afastando de Deus no momento da prosperidade. Uhum. É, e o interessante é, é, é a, a grande misericórdia de Deus, a longanimidade de Deus, uhum. de sempre responder ao clamor né, do, que, do necessitado que o busca. Uhum. Né? A gente vê isso em juízes também, é muito interessante. E, mas Eli né, era um homem de Deus, um homem justo, né, um homem santo. É, que julgou o povo de Israel com justiça retamente, mas é, se perdeu é, nas concessões que fez aos filhos. Né? É, o amor aos filhos se tornou algo licencioso, né? ele deixou é, os filhos fazerem o que quisessem né? no, no, durante o, o seu período de, de de julgar né, como juiz do povo de Israel. E isso desagradou a Deus e Deus comunicou isso a Eli diversas vezes e Eli não fez o que devia fazer, que era punir os seus filhos. Ele só chamou atenção. Né? É, é, é, tem, tem muitos pais assim que a gente consegue fazer a associação. Meu filho, não faz isso. Tipo assim, está subindo em cima do, da mesa e pisando na cabeça das pessoas, meu filho, filhinho, não faz isso. Coisas absurdas assim. né Era algo muito mais absurdo que os filhos de Eli faziam, mas ele só chamava atenção. Né? Ele não fazia o que precisava fazer, que é afastá-los, né? é, puni-los com o rigor da lei, já que ele era um juiz justo. Né? É, o que valia para o povo de Israel, valia para eles, porque eles deveriam ser exemplo né? E, e não eram ao contrário disso. Então, isso desagradou a Deus nesse nível. e é, O povo que já pecava constantemente, a essa altura estava né, com esse desgoverno, né, com essa, essa vista grossa que ele fazia dos seus filhos. Veio, o juízo veio todo de uma vez. Né? É, os filhos morreram na frente da, da batalha. Eles achavam que, por levar... É um objeto dos mais sagrados que tinha no templo para a batalha eles venceriam a batalha mas Deus Deus não, não trabalha assim né Deus não trabalha com ídolos né Deus trabalha é, com, com no meio de gente sincera e arrependida né e aí a, a vitória não veio a derrota foi maior do que do que nunca né por causa dessa idolatria né é, e aí não só os filhos dele morreram, mas quando ele soube que esse objeto sagrado, que é a Arca de Deus, foi levado, né, ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Uma morte boba, né, trágica, mas assim coisa estranha, né, esquisita. O cara cair da cadeira e morrer. Né? Então, é, foi desse jeito. É, mas a gente percebe aí também nessa história, né? Nesse, desse avivamento de Samuel, que Deus sempre tem pessoas né, é, no lugar certo, na posição correta, né, tapando a brecha para que é, ele possa agir de acordo com a sua expectativa, que é trazer vida por onde passa. Né? Então, Deus sempre tem os seus. Essa, esse avivamento do tempo de Samuel que destaca muito esse cenário ruim que estava. ruim tava estranho, caótico. né? Estava um <risos> cenário muito esquisito. E o povo de Deus sendo massacrado pelo inimigo. Então, nesse cenário, Deus levanta uma criança, professor, um menino, e fala para ele coisa é. de adulto. É. Deus levanta o um menino e fala para ele coisa de adulto que iria fazer. E Deus trouxe um avivamento muito grande é, através do profeta Samuel. E uma coisa que me chama a atenção em Samuel é que diz a Bíblia que nenhuma das palavras de Samuel caiu por terra sem o seu fiel cumprimento. Isso chama uma atenção extraordinária. Professor, dá uma segurada aí que nós vamos dar uma pequena parada aqui. Nós estamos no terceiro tópico aqui, avivamento do tema de Josias, e a gente já fala aqui do segundo capítulo, que é a confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Tem tudo a ver com esse tema aqui. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já com o segundo bloco dessa lição extraordinária. Não saia daí que voltamos já já.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 Estamos de volta com o seu ADEC TV e hoje no quadro Lições Bíblicas. Estamos falando da lição de número 2, a segunda lição do nosso primeiro trimestre de 2023. Estamos tratando do assunto avivamento no Antigo Testamento. Todo esse trimestre nós vamos falar sobre avivamento. Começamos na lição passada, a lição da semana passada, avivamento espiritual. Hoje estamos falando do avivamento no Antigo Testamento. Próxima semana nós vamos falar do Novo Testamento... Ah, o Ministério Avivado de Jesus, avivamento na vida da igreja, no Ministério de Pedro, um arte avivado, avivamento no, espiritual no mundo, no Brasil, na vida pessoal, na missão da igreja, vivendo no Espírito e a última a lição de número 13, aviva, ó Senhor, a tua obra. Professor, nós encerramos o primeiro bloco falando aí do avivamento na, no tempo de Samuel, uma época difícil, mas Deus preservou. Eu falei aqui também que Deus sempre tem os seus remanescentes e tem uma frase aqui da nossa lição a nossa lição é rica, tá? eu quero até aproveitar para falar isso professor, que a nossa lição ela tem tanta coisa, tem o subsídio teológico tem a leitura diária tem a sinopse do, do, dos, dos capítulos tem, tem é, é, a parte do auxílio na vida cristã, o auxílio bibliológico é, tem tanta coisa, tanta informação, que eu acho que a gente explora muito pouco a nossa lição. Sim. Muito pouco. Uma das, das frases aqui, dentro do, desse capítulo primeiro aqui, é a seguinte, a situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei se havia perdido no tempo, mas foi achado durante as obras do santuário. E aqui entra nessa época de Josias. Era uma situação tão terrível, tão triste. É, o livro Os pergaminhos estavam enrolados, os livros, né, vamos falar assim, guardados num lugar, empoeirados e até é, vamos falar assim, cheio de telha de aranha. Hum, a, tipo isso. O cenário que a gente vê do templo nessa época de Josias era exatamente esse. O templo estava esquecido. A casa de Deus estava jogada às traças. A verdade era essa. E Deus levanta de novo um menino de apenas oito anos. É, é interessante. É, é, hoje. Hoje a gente não corre muito risco de, de passar por isso, né? É, ah, alguém achou a palavra de Deus. A gente uhum. não corre mais esse risco, né? Uhum. Tem, tem um número absurdo aí de aplicativos, de Bíblia, uhum. de todo tipo, tem até os originais aí de graça, né, em aplicativos muito bons. É, então a gente não corre mais esse risco, mas é, a gente corre o risco de ter a mesma atitude dessa gente nessa época. Né? Os livros eram raros, eram caríssimos e tal, sim, mas eles eram transmitidos oralmente. Uhum. Né? Até quem não, não, nunca teria condições de comprar um livro, conhecia a, a, a palavra de Deus, uhum. é, porque era transmitido né? de pai para filho e assim. E assim e... Só que nessa época de Josias, a geração que está ali, é a geração que se esqueceu de Deus, né? Deus é, Deus veio, trouxe livramento, trouxe é, abateu os inimigos, né? Trouxe riqueza, prosperidade e aí é, o povo cresceu, né? Com muita prosperidade, com muito sucesso e assim os que vem de, os que vêm depois disso tudo aí né, depois dos livramentos, depois da prosperidade que Deus mandou, se acostumaram com essa vida, né? É, não, não faz ideia de onde veio isso, de onde veio essa prosperidade toda, de onde veio essa saúde que a gente tem, de onde veio essa riqueza toda que nós herdamos. Né? Se esqueceram quem foi que fez isso, né, e até esqueceram a sua palavra, deixaram de lado, empoeirando em algum canto, né, até que <risos> o sacerdote encontra... Né, é, tropeça lá no livro, ó, oh, achei o livro de Deus, aí traz, é, e quando o livro é lido, o avivamento vem. né? Isso é sensacional. É o é, que eu fico imaginando uhum. e pensativo muito com isso, é como a palavra de Deus é, produz esse avivamento na nossa vida, porque a palavra ela é clara e cristalina, né? e a gente vê o nosso reflexo nela, como a palavra de Deus nos limpa, nos purifica. Professor, o capítulo 2 aí, dá sequência no que estamos falando aqui, é, é, confissão de pecados e retorno à palavra de Deus. Nós estamos falando agora é, o avivamento na época de Neemias, de Josias para, Noemi, para Neemias. Né? Então tem o chamado de Neemias, segundo, a confissão de pecados, e terceiro, o avivamento pelo ensino. Tudo tem a ver com a palavra. Tudo. Vamos lá. Neemias se achava na função de copeiro do rei Artaxestes, da Pérsia quando foi informado da miséria em que a cidade de Jerusalém se encontrava. Ó, de novo, um cenário caótico, professor. Hum. Aí, nesse cenário, Neemias, que estava agora no governo do, do rei Artaxerxes é bom lembrar isso aí, que é, dentro dessa conquista de impérios, aí, é, o Império Egípcio havia se perdido, e veio aquelas conquistas da Assíria, depois o Império Babilônico, e o Império Babilônico foi vencido pelos Medos, medos e Persas. Então, nessa época de Neemias, o rei Artaxerxes, que era um, um, um, fazia parte do governo Medo-Persa, ele então estava no poder. Né? Nós estamos falando de um cenário histórico, político e também religioso. Então, nessa época, o Império Babilônico já havia se passado, o cativeiro estava, já estava no fim. Aí Deus chama Neemias e Neemias recebe uma visita de, de amigos, irmãos, parentes, lá no reinado persa, e ele pergunta, como é que está Jerusalém? E hum. o pessoal fala, ó, oh, Jerusalém está com as portas queimadas, os muros derrubados, a casa de Deus queimada, é, toda destruída, e o povo está numa miséria terrível, os anciãos estão numa miséria. Hum. Então é nesse cenário que Neemias se, se propõe a ser usado por Deus, Ele se deixa a ser usado por Deus, e Deus traz um avivamento grande à nação de Israel. E, e, e começa exatamente com o um ponto 2, a confissão de pecado e a volta para o ensino da palavra de Deus. Então, Esdras e Neemias têm um papel fundamental nesse reavivamento pós-cativeiro. É. Neemias, é, é muito interessante que o nome né, significa Deus consola. Uhum. né? É, e era tudo que o povo precisava naquela hora né? É, do trabalhar de Deus nesse sentido de consolar né, o uhum. seu povo. É, e assim, por quê? Né? Porque os muros estão destruídos Está tudo queimado, as portas estão queimadas, destruídas também. O templo de Deus foi tomado, seus utensílios levados. Uhum. Né? Então, é, o povo olha e o cenário é de desolação. Nós não temos lugar para adorar. Né? É, o cenário desolador. E é muito fácil perder a esperança diante de cenários assim. Né? É, e aí Deus sempre... É o que a gente falava com relação a Samuel. Deus sempre tem alguém... Né, no meio de, de cenários caóticos, é, por meio de quem ele trabalha, né, para trazer uma luz, né, uma esperança é, para o seu povo, para os sinceros que ainda restarem né, uhum. no meio desse cenário caótico todo. E aí, nesse caso, ele tem Deus consola, né, Neemias. É, só de falar o nome dele, qualquer um que olhar para ele, Neemias, né, qualquer um que chamá-lo de longe já se lembra que tem um Deus que consola. Então, é, é, Deus sempre vai levantar pessoas assim. Né? Se a gente olhar com bastante cuidado, tem pessoas assim hoje por aí. Uhum. Né? Então, é, é, é motivo da gente glorificar a Deus e, e deixar Deus trabalhar, né? que Deus uhum. sabe fazer isso. Deus sabe trabalhar. Professor, dentro desse ponto 2 e 3 aqui, a é, confissão de pecados e o avivamento pelo ensino, duas coisas é, a gente vê isso no, no capítulo 1 que estudamos, na época de Moisés, na época de Samuel e na época de Josias. E agora, finalizando esse capítulo 2 aqui, nós vemos a confissão de pecados. O que eu acho extremamente importante, pela palavra de Deus, que a gente já... vamos falar isso durante todo o trimestre, que todo líder que foi responsável por ser um canal de Deus para um avivamento ou um reavivamento na nação, ele começava exatamente conduzindo o povo para pedir perdão a Deus dos seus pecados. E eles se incluía nisso aí. Olha na época de Daniel, por exemplo. Né? Senhor, perdoa os nossos pecados. Não é perdoa o pecado do povo, não. Os nossos, porque ele também fazia parte do povo. É. E Neemias fez isso aqui. E a gente vê na época de Neemias e de Esdras que eles observaram que tinham mulheres estranhas no meio do povo, e eles dispensaram aquelas mulheres, fizeram voltar às terras delas, juntamente com os filhos daquele casamento místico e misto, que não era uma coisa que agradava a Deus exatamente por ser uma nação eleita e isso ia corromper a genealogia, a gente, a gente olha isso aí com desprezo, mas isso ia corromper a genealogia, é, principalmente das tribos de onde viria o Salvador. Então, aquilo ali foi um capricho, um cuidado de Deus. E Neemias passou por esse caminho, que não foi fácil, chamou o povo a um arrependimento, Ó, vamos pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, vamos confessar os nossos pecados, vamos fazer a nossa parte em consertar o caminho e vamos deixar Deus agir. Então, esses dois tópicos aqui, ele fez isso, a confissão dos pecados, e uma coisa que Neemias teve a preocupação, ele e Esdras, principalmente o Esdras aqui, de ensinar o povo. Achou o livro? Achou. Então, o que está escrito no livro? E leram o livro. Tiveram um avivamento extraordinário. Na época de Esdras e Neemias, leram a lei desde o nascer do dia, do nascer do sol até o meio-dia. Seis horas, vamos colocar assim, lendo a lei, lendo a Bíblia, lendo a palavra de Deus, olha o avivamento que isso provocou no povo. Então, olha que cenário muito propício, muita coisa semelhante aos dias atuais, né? É. O, o, o Neemias tem muitas é, lições de liderança importantes, né? É, uhum. E, assim, tem muitas escolas de liderança, mundo afora, que, é, independente da crença religiosa, usam Neemias e Êxodras também, né? como uhum. referencial para liderança, né? Lições de liderança riquíssimas e uma importante importantíssima é essa, né se colocar é, numa posição de igualdade com os liderados uhum. né? ele Neemias 16 ele diz faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que pecamos contra ti pelos pecados dos filhos de Israel você acha que ele vai jogar a culpa para alguém né uhum que pecamos contra ti. Ele, ele, ele faz parte desse nos Filhos Deus, de Israel, exatamente. né? É, no versículo 7, ele vai um pouco mais, De todos nos corrompemos contra ti, não guardamos os seus mandamentos, né? nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés, teu servo. Né? Olha só, pecamos, nos corrompemos, né? é, não guardamos os seus mandamentos. Ele está incluído em tudo que ele está falando. Né? Ele se inclui em tudo, então ele está à mesma altura, ele é acessível a qualquer um, porque ele não está num patamar acima. Uhum. Né? Ele está na mesma altura dos liderados. Isso é uma lição importantíssima de Neemias. É, e líderes levantados por Deus para trazer avivamento não pode esquecer disso. Né? Não vai acontecer se, se eles se colocarem numa posição. É muito uhum. elevada, né? de, de difícil acesso. Né? E eles têm que uhum. estar na altura né? é, para que, né? que o, quando o avivamento vier, né, eles estão lá incluídos ali. Uhum. Né? O, se eles são canal de Deus para trazer o avivamento, eles têm que estar né, no lugar onde o avivamento vai acontecer, no meio do povo. Né? É o que Neemias 6. É, e é muito interessante é, um comentário que o Elinaldo Relo, Renovato faz sobre essa questão dos muros, né? Ele fala, ele fala é, algo que que outros teólogos é, acabam dizendo também. E ele fala com muita propriedade, né? O que que o que que são os muros caídos e o que que são as portas queimadas, né? Uhum. Templo sem muro é igreja sem doutrina, né? Ele, Naldo Renovado, está falando. Sem proteção, portas queimadas são sinônimos de liberalismo que domina muitas igrejas, são portas que permitem a entrada do mundanismo. Né? Ele faz uma analogia muito bonita, né? que a igreja, a igreja, como esse Israel dessa época, aí, independente da crise que, que estiver, pode ser um cenário né? Ela tem que é, identificar que é, se as portas estiverem queimadas, né, muita coisa vai entrar. Né, o liberalismo teológico que tem destruído tantas pessoas hoje, tantas igrejas estão caindo nessa falácia do inimigo, né. é, a igreja fica sem proteção, né, ela fica é, aberta a qualquer besteira que, que seja dita no âmbito teológico que corrompa as mentalidades da, dos, dos mais é, desatentos, né. é, e a igreja sem muro, Aí também é, é complicado, porque a, além das ideias, também entram lobos devoradores, também entram ameaças ao povo, à né, vida das ovelhas. Né, então a igreja precisa ter essas, essas duas coisas, muros e portas firmes, né, uhum. é, de pé, né, para que não venha, para que haja proteção contra os, os lobos né, e para que haja... É, não haja livre acesso às doutrinas equivocadas e às heresias né, uhum. que às vezes, infelizmente brotam até de dentro dela mesma porque a porta estava aberta, uhum. né, entrou a heresia e aí não tem mais muita coisa para ser feita. Né? É, professor, você falou uma coisa muito importante comentar o comentário que citou aqui dentro da questão da porta do muro é, eu pensei muito sobre isso também refleti muito sobre isso Antes de entrar, antes de entrar qualquer coisa, antes da influência externa, nós perdemos o que está dentro. Sai. Então, quando saem essas coisas boas, Paulo falou isso né, em 1 Coríntios 15: que as más conversações corrompem os bons costumes. Foi exatamente dessa perda de identidade, essa perda de coisas essenciais, de doutrinas é. básicas da nossa fé. Infelizmente, hoje, a gente fala isso. Eu falei disso bem recente. É, muitos cristãos já não acreditam mais em doutrinas essenciais para a nossa vida. As doutrinas básicas da nossa fé. Tem muito cristão com dúvida. É. Tem muito cristão já que está em dúvida nisso aí. Exatamente esse liberalismo teológico, doutrinário, falta do muro e falta da porta. Isso é, isso é doído nesses dias, tá? É. Isso tem que, dói. Praticamente tem, tem que ensinar, né? nós que ensinamos. É, voltar a ensinar o credo, coisas básicas, né? ensinar o credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador uhum. dos céus e da terra. <risos> ensinar esse credo de novo, para que os crentes que estão chegando, recitem isso e saibam quais são as doutrinas essenciais. Né? A trindade é uma doutrina essencial, a divindade de Cristo é uma doutrina essencial. Né? E as portas estão abertas né? largamente, praticamente nem tem mais portas em muitos lugares, né? É. não precisa mais de porta. E aí qualquer coisa entra e sai assim com a facilidade é uma mistura, é, né? e não é, não é o correto. Professor, nós estamos finalizando aqui. É, avivamento e a Palavra de Deus são dois tópicos apenas, nós vamos citar. Não vamos falar muita coisa esse trimestre, muita coisa boa vindo por aí. A Palavra de Deus corrige e cuidado com o formalismo. É tudo isso que nós já vimos falando aqui, já estamos falando. É, a Palavra de Deus sempre exorta, corrige, é a função da Palavra de Deus, né? Quando a gente lê, a Palavra de Deus entra e faz o que precisa ser feito. É, ela tem essa função de limpar, de corrigir, de exortar. Exortar não é dar pancada, exortar é encorajar, a fazer é. o que é certo. Mas a Palavra de Deus também nos orienta, tem muito cuidado com o formalismo. É, isso é perigoso, viu, professor. Com formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico e, religioso, e rigoroso. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, preceitos e métodos. No entanto, o formalismo assume assuma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da igreja. Isso assusta a gente. É, porque onde há formalismo em excesso, é, é, o valor da experiência é corrompido. né? Não tem lugar para a experiência legítima, uhum. né? porque é, só é aceito o que está dentro das regras, né? dentro da forma. Né? O formalismo é, é prejudicial nesse sentido. Regras são boas, formas são boas, é preciso ter uma forma, uhum. né? é, mas... Isso não pode ser é, a única coisa que existe, uhum. né, o formalismo. Não, aqui, para você andar com Deus, tem que ser assim, assado, tem que se comportar assim, tem que falar assim, tem... Aí fica só as regras. Né? Uhum. E a experiência. Né? Uhum. Parece que Deus valoriza a experiência. Né? Uhum. E é algo que nós, pentecostais, né, é algo que a gente valoriza também, porque a gente uhum. sabe que Deus valoriza. Se uhum. tem valor para Deus, né, é importante para nós. É okay é, então, a experiência é importante. Né? A pessoa precisa ter a própria experiência com Deus. Uhum. Né? Não, é, não, é diferente de alguém dizer para ela que andar com Deus é assim. É diferente. Né? Ela dá o primeiro passo com Deus, né? na direção de Deus, ouvindo a voz de Deus, falando com Deus, né? uhum. é, entendendo o que Deus fala, uhum. Isso é, essa experiência não uhum. tem nem como descrever. Né? Uhum. E olha o valor dessa experiência é, em contraste com simples regrinhas, né? com Deus é assim, é assim, é assim. Uhum. A experiência tem um valor, né? tem o seu lugar né? e ela não deve ser desprezada. Eu gosto muito daquela palavra que fala que a gente deve fazer tudo com decência e ordem. A decência fala de, fala de um pudor, fala de uma espiritualidade, de uma profundidade, de uma raiz. E a ordem fala da organização. A, as coisas de Deus precisam ser organizadas. Sim. Né? Precisa ter ordem de começar, ordem de terminar. Precisa haver essa regra mesmo. Só que você não pode tirar o espiritual da igreja. É, o próprio Deus gosta de regras porque ele levanta. Ele deu uns para apóstolos, outros para mestres, outros para doutores. Ele mesmo colocou ordem, colocou regra. Né? É, ele mesmo dá uma forma aos cultos, uhum. né? mas ele, não, ele não, não, não, em momento nenhum ele diz na sua palavra que essas regras são mais importantes do que a própria experiência. Uhum. Né? São é, necessárias. Esses homens que ele levantou para fazer as regras, né, são levantados por, por ele, as regras é, até são direcionadas por ele mesmo, vem, uhum. a direção vem dele. Mas, é, é, olhando para esse quadro geral, você vê que quem está no, no controle não são esses homens, uhum. é o próprio Deus que os levantou. É, né? Então, a experiência com esse Deus, Deus. Ela está acima das regras que estão postas, né? uhum. porque é, não se pode confundir uma coisa com a outra. Né? Senão vira formalismo. <risos> é. Isso é perigoso. Chegamos ao fim dessa lição maravilhosa. Se Deus nos permitir, voltaremos na semana que vem com a lição de número 3, Avivamento do Novo Testamento. Já, já identificamos aqui a base desse avivamento, professor, que é o retorno da palavra de Deus, que é a confissão de pecados e que é o não ao formalismo. Nós precisamos ter uma profundidade espiritual que é produzida pela palavra de Deus. Nos despedimos na paz do Senhor e voltaremos na semana que vem permitindo Deus. Até lá e um forte abraço.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 e no Instagram, no arroba DECTVOFICIAL. Que Deus abençoe e até a próxima edição.